Bolsonaro ameaça o STF de golpe, exorta a desobediência à justiça e diz que só sai morto. Pois é, acredite se quiser, em mais um dia de palanque eleitoral utilizando dinheiro público para discursar para sua bolha de lunáticos, Bolsonaro fez mais uma série de ameaças e outras bravatas nesse 7 de setembro. Dessa vez chegando ao cúmulo de afirmar que não iria mais obedecer às decisões judiciais proferidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para alegria do gado, que apesar de terem conseguido levar bastante gente para as ruas nesse feriado, a verdade é que esses números ficaram bem aquém do que ele estava imaginando. E o resultado de toda essa palhaçada foi a bolsa de valores despencando quase. 4% e o dólar disparando e voltando a ser negociado acima dos R$ 5,32, o que obviamente não ajudará em nada no combate à inflação, na redução da taxa básica de juros ou do desemprego que assola o país. E talvez a única pessoa que realmente teria o poder atualmente de acabar com todo esse sofrimento, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que até ensaiou nessa quarta-feira dar um basta nas bravatas do Bolsonaro, na prática fez apenas mais uma notinha de repúdio que não vai dar em nada, onde ele basicamente afirmou que o único compromisso que ele tem é com as eleições de outubro de 2022. Ou seja, nada de impeachment Bom, ou pelo menos enquanto ele conseguir continuar sugando o capitão Com emendas parlamentares e orçamentos secretos, né? Mais outro que também se manifestou contra Bolsonaro nessa quarta Mas dessa vez, de forma bem mais firme e dura Foi o presidente do STF, Luiz Fux que afirmou com todas as letras que se Bolsonaro desobedecer as decisões do STF, estará cometendo crime de responsabilidade, ou seja, impeachment. Mas infelizmente, pelo visto, o que vai acabar acontecendo mesmo é apenas mais uma conversinha entre Bolsonaro e os presidentes dos demais poderes, tentando colocar panos quentes ao que esse aloprado fala. Portanto. Chega de conversinha com Bolsonaro. Um Bolsonaro não se conversa. Com Bolsonaro é impeachment. Fui. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional.